Fala galera, sou Maicon Gomes. Seja bem-vindo ao meu canal e a gente vai continuar hoje a nossa aula de pandeiro. Nas últimas aulas a gente estava treinando aí definindo o som do instrumento, correto? Ó, vou pegar aqui meu pandeiro aqui, ó. Vamos lá, vamos relembrar as últimas aulas. Polegar aqui na borda nessa região aqui, ó. A gente tem um som grave. Beleza? Agora, aqui no aro do pandeiro, com a ponta do dedo e, o, e aqui essa parte aqui, ó, do punho. Ó, a gente tem o som agudo, as platinelas. Beleza? E no último vídeo, a gente falou da palma. Aqui no meio do pandeiro, ó. Soando como a caixa da bateria, como o bacalhau da zabumba, como o tapa do carrão ali, da esteira. Ó, essa é a palma aqui no meio do pandeiro. É importante definir os sons para que você tenha clareza dos sons e você entenda eles para na hora de tocar os ritmos você, você conseguir tirar de forma mais rápida e que o ritmo saia de uma forma bonita, que, você, que as pessoas ouçam e falam, nossa, tá bem bacana esse pandeiro, está bem tocado. Tá com timbre legal, entendeu? Então, definir o som. Grave. Agudo. E caixa. Médio. Beleza? Agora, nessa aula, eu vou passar um outro jeito de tirar o grave, que eu uso muito, muito. No samba, forró, tudo. Chachado, maracatu, baião... Além do grave aqui no polegar, eu tiro o grave com a ponta do dedo. Só que em vez de fazer aqui no aro aqui, ó, a platinela, eu faço ele um pouquinho mais para dentro aqui na pele. Ó, tô aqui no aro. Eu puxo a mão um pouquinho para cá e aí eu bato o dedo de forma rígida, que ele vai fazer um som grave também, ó. Então eu tenho o grave com o polegar aqui na borda. E tem o um grave com a ponta do dedo aqui. Por que, que eu tenho que saber dois graves? Porque às vezes você vai estar tá tocando e aí à medida que a sua mão, dependendo da posição que a sua mão tiver, você tem que fazer um grave. Entendeu? Então dá para você fazer dois graves. Você consegue fazer um contratempo, um repique, você consegue fazer qualquer coisa. Então você tem que saber tirar o grave também com a ponta do dedo. Normalmente eu uso esses dois dedos aqui. ó Eu bato ele de forma mais rígida, assim com a pancada um pouquinho mais forte e solto a mão ó aqui tá um pouco difícil fazer porque eu tô com o braço levantado se eu tocar normal aqui ó tá vendo sai mais grave então um exercício legal para você treinar isso é você tocar com o polegar grave e tentar fazer igual com o dedo É sempre legal você dar uma puxadinha no braço aqui, ó, o contrário do movimento que você está fazendo, ó. tá? Lembra da crise que eu passei aqui, ó, de fazer isso aqui? Você fazer o movimento contrário. Se você tá batendo aqui, você puxa para cá. Está batendo aqui, puxa para cá. Quando você for fazer o grave, é a mesma coisa. Você vai bater assim. E aqui atrás é solto, tá? Grave solto. Não é o grave abafado, ó. Tenta tirar o som igual, tanto do polegar como do dedo, tá? Vamos tentar, vamos treinar esse grave aí. Então essa foi a nossa aula de hoje, beleza? Gostou aí? Comenta. Quer pedir algum conteúdo também? Escreve aí nos comentários. Se inscreve no canal e compartilha para todo mundo. Valeu, até a próxima.